Beleza, galera, como é que tá? Tudo de bom por aí? Eu tô ao vivo aqui no grupo, no Facebook e também no Instagram. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Porque hoje eu vou falar com vocês sobre algumas perguntas frequentes, ok? Que o pessoal sempre tá mandando mensagem pra mim no, na internet. Eu falo, por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Eu não entendo. Beleza, vocês sabem que a ideia é sempre gravar vídeo pra vocês com as respostas relevantes a essas perguntas, ok? Então uma das perguntas que o pessoal sempre fala é, Felipe, por que eu consigo entender tudo que você fala nos seus vídeos? Eu consigo entender, consigo entender 95%, 100%, mas quando eu escuto alguns brasileiros falando, eu vejo algum vídeo, alguma coisa assim, eu não entendo 100% o que as pessoas estão falando. Muito simples, galera. O que eu falo para vocês é o seguinte, esses vídeos... E aí, pessoal, que tá entrando aí, beleza? Já faz um tempo que eu fiz um live aqui com vocês. Eu espero estar fazendo mais vídeos ao vivo, mais frequentemente, ok? Mas voltando aqui para o tema, ok? Por que vocês me entendem 100% e a outras pessoas não? Eu falo com vocês de uma maneira muito clara. Eu vocalizo bem as palavras. Eu falo como o brasileiro fala, como eu falaria no Brasil. Sendo que vocês têm que levar em consideração... Estou falando muito alto aqui. Sendo que vocês têm que levar em consideração uma coisa. Se vocês viram o vídeo que eu gravei sobre quanto mais você sabe o idioma, menos você fala o idioma, é isso que acontece quando você está no Brasil e quando você está num grupo de brasileiros, entendeu? Eu falo espanhol, eu falo português. E eu ensino português a muitas pessoas que falam espanhol. Então eu sei. Eu estou olhando para cima e para baixo aqui. Eu tô... <risos> Deixa eu ver como é que eu faço aqui para olhar para os dois aqui. Então, como é que eu. Como, uh, a ideia, desculpa, a ideia é justamente. Vocês entenderem a estrutura do idioma. Aprender vocabulário. Aprender como fazer frases. Aumentar a compreensão de vocês. Se acostumar com o idioma. Esse é o objetivo dos vídeos que eu gravo na internet. Eu falo para vocês, para vocês entenderem. Entendeu? entendeu? Entendeu? Então, eu falo para vocês entenderem. Quando você fala com um brasileiro, ou quando você está no grupo de brasileiros, geralmente, o pessoal não vai saber espanhol e também não vão ser professores de português. Então, essas pessoas não vão saber quais palavras usar para que vocês entendam o que eles estão falando. Então, eu gravei um vídeo com minha irmã, e é um exemplo prático, eu falava para ela, explique essa palavra, essa expressão em português. Ela começava a explicar com outras palavras que eu sabia que as pessoas que falam espanhol não entenderiam, mas ela não sabia. Então isso vai acontecer muitas vezes com vocês. Vocês vão escutar, tipo, ah, não estou entendendo o que está falando. E a gente corta as palavras, entendeu? Então, moral da história, ok? Vocês vão usar os vídeos que eu tenho na internet para aumentar o vocabulário, para aprender expressões, para aprender como fazer frases, como, como montar uma frase em português. Já se você quiser aprender a outro nível de, de, de português, cortado, tipo, falando assim, como a gente fala entre amigos assim mais rápido, ou quando o pessoal está conversando numa mesa com várias pessoas e todo mundo está rindo e tá barulho e tudo mais. E também por isso que eu recomendo, quando você estiver escutando português, não somente escute português em ambientes totalmente silenciosos. Não faça isso, ok? Você tem que estar tá variando. Eu vou olhar para aqui para baixo, para essa câmera aqui. Estou olhando para cima, aqui está meio estranho. Você tem que estar tá variando, você tem que pegar um lugar que faça, que tenha muito barulho também. Você escuta português, você tem que escutar português baixo também, okay? com volume bem baixo, assim, para o um cérebro tentar captar as palavras que você está ouvindo em português, ok? Então, o ponto que eu falei para vocês aqui de Felipe, eu entendo tudo que você fala, mas os brasileiros falando, eu não entendo bem. É questão de tempo, nada mais, ok? Quando você chega no Brasil, na primeira semana, é um pesadelo, você não entende quase nada, as pessoas falam rápido, cortam as palavras, usam expressões. Mas depois de um tempo, você começa a se acostumar. Mas você já vai ter vocabulário, você já vai saber como fazer frases em português, porque você já viu os vídeos, entendeu? Você já viu os vídeos do canal. E essa é a ideia do canal. Não é o falar rápido para vocês não entenderem. Por quê? É muito mais fácil vocês encontrarem pessoas falando em português rápido, mas que não estão ensinando o português. Eu ensino português. Então minhas aulas estão focadas em outra coisa. Não é em falar rápido, para que ninguém entenda, não sei o quê. Tem youtubers brasileiros, não sei se vocês seguem alguns aí, mas tem alguns famosos que, nossa, fala muito rápido, eu tenho que ficar eu tenho que prestar atenção para ver se eu entendo o que essa pessoa está falando, entendeu? Então, em outras palavras, vocês têm que misturar, ok? Misturem as, as, os vídeos que eu tenho na internet com o consumo de, de conteúdo nativo do Brasil. Sempre, ok? Consumam conteúdo nativo do Brasil. Conteúdo em português é o que não falta. Tem muito conteúdo em português na internet, beleza? Então, segundo aqui. E aí, pessoal, que está entrando aí. O segundo ponto que eu tenho aqui é. Qual é, qual é, qual é? Ok. Por que eu entendo tudo, mas eu não consigo falar em português? Eu entendo tudo que eu escuto, mas eu não consigo falar em português. Aí eu faço a pergunta de sempre. Ah, numa semana, João, numa semana, você escuta quanto tempo de português? Ah, cada dia mais ou menos uma hora, duas horas de português eu escuto. E, e cada dia você fala quanto tempo em português? É, não, nada. Eu não falo nada porque eu não tenho ninguém para praticar. Pessoal, na internet tem vários aplicativos que vocês podem usar para encontrar pessoas para praticar português, ok? Não. Não me venham com desculpa esfarrapada, como a gente fala no Brasil, no Nordeste, desculpa esfarrapada. Ah, oh, não tenho com o que praticar, não sei o quê. Caramba, tem tanto aplicativo na internet que serve somente para isso, para encontrar pessoas para você praticar o idioma. Então não invente desculpas, ok? Porque se você quiser criar uma desculpa para fazer alguma coisa, você vai criar uma desculpa para fazer da mesma forma que você vai criar uma desculpa para não fazer essa coisa, entendeu? Então encontre desculpas para fazer isso. E a internet está cheia cheio de aplicativos, tem muita ferramenta. O que eu falo é o seguinte, a internet tem muitas ferramentas, as coisas avançaram muito, nunca foi tão fácil encontrar uma pessoa para conversar em qualquer parte do mundo, sendo que algo que não mudou ainda são as pessoas. Ou seja, nós, humanos, Continuamos com preguiça, com dúvidas, com incertezas, com falta de autoconfiança. Então isso não evoluiu, entendeu? Então não adianta, não serve de nada se tem tantas ferramentas, mas você continua, eu não sei onde encontrar pessoas, eu não sei, não sei o que, caramba. Procura a informação e você vai achar, ok? Tem que ter atitude. Eu falo para vocês assim, direto, ok? Porque eu sei que vocês querem aprender português, e eu tenho o maior, a maior vontade do mundo para ensinar português para vocês. Então, às vezes, pode soar um pouco assim, que, caramba, Felipe, você tá não sei o quê. Mas, caramba, tem coisas que vocês têm que eu vi, entendeu? Eu aprendi inglês numa cidade que ninguém falava inglês. Era muito difícil encontrar alguém que falava inglês. Mas quando você quer, meu amigo, você aprende, você vai atrás, você fala com as pessoas, você fala sozinho, fala no espelho, o que seja, mas você atinge o seu objetivo e esse essa é a ideia vocês fazerem isso ok então na página eu no blog ok barra blog vocês vão encontrar uma publicação onde eu falo sobre melhores aplicativos para aprender português então tem vários aplicativos aí que vocês podem encontrar pessoas para praticar então use os vídeos de Felipe açúcar para aprender português para aumentar o nível de vocês e encontre pessoas pessoas para praticar Agora eu vou falar uma coisa para vocês que aconteceu comigo, ok, com o inglês. Às vezes, às vezes você vai mandar mensagem pra, mensagens para as pessoas e essas pessoas não querem, não querem, tipo, conversar com você, uma vez que elas se dão conta que você não fala tão bem, ok? Não desista, ok? Você tem que persistir, você tem que estar tá toda hora mandando mensagem para as pessoas. Olha, quando eu estava aprendendo inglês, eu mandava mensagem para, mínimo, 10 pessoas, todos os dias. Se uma pessoa respondesse, já era um contato que eu tinha com uma pessoa, que essa pessoa tinha contato com várias outras pessoas. Então é tudo que você precisa, entendeu? Você tem que insistir, você tem que insistir. Eu lembro que eu. <risos> eu lembro que eu perseguia os uh, americanos, a gente falando inglês, o que sei. Quando eu escutava gente falando inglês, quando eu morava no Nordeste do Brasil, eu literalmente ia atrás, eu ia atrás. Eu escutei inglês, eu vou lá atrás. Hey, tudo bem, não sei o que e tal. E a galera conversava comigo. Aí eu falo, Por que você não fala português? Se você mora numa cidade que é turística, eu me recuso a acreditar que uma pessoa daqui da Colômbia, de Medellín, daqui da Colômbia, de Medellín, me fala. Eu não falo português porque eu não conheço nenhum brasileiro. Eu, caramba, eu aqui, eu saio aqui, vou na, na, na rua tá? escuto pessoas falando em português. Não é difícil você encontrar pessoas falando em português. O pessoal de San Andrés também, que muita gente tá aprendendo português. Um montão de brasileiro, gente falando português toda hora. Entendeu? Aprender português, né? Então aproveitem a oportunidade. Leve em consideração uma coisa, ok? Se você quer praticar português, quer falar português, beleza! Rompa essa barreira do medo, da, da, da insegurança, entendeu? Que você tem. Da falta de confiança que você tem para falar o idioma. Então, se você mora numa cidade turística, vá para os vá pontos turísticos e fica ali, ó, ó, atento, esperando que alguém fale português. Fica só assim, uhum, Tá esperando. Ah, português, ali. Você vai atrás da pessoa, e você se aproxima e é claro que você tem que oferecer alguma coisa, entendeu? Você tem que. Como você é local, você é uma pessoa daí, então você pode falar, ah, eu sou daqui, não sei o quê e tal, eu, eu não sei, falo com muitos brasileiros que vêm aqui, eu estou aprendendo português também, é muito bom que vocês estão conhecendo a minha cidade. Se vocês ainda não conheceram tal tá, lugar turístico, é muito bom. Se vocês não conhecem um restaurante de comida típica, tem um aqui na esquina que é muito bom, não sei o quê. Então, para o brasileiro, para nós que estamos no seu país, seja onde você estiver, é uma experiência muito bacana. Isso. É uma experiência muito bacana, mas por quê? Porque quando você chega em outro país, você não conhece ninguém, entendeu? E por você falar português, por você ser brasileiro, uma pessoa se aproximou de você e começou a conversar em português com você. Então isso é muito interessante, entendeu? E essa é a história que as pessoas vão contar quando voltarem para o Brasil. A gente estava lá na praça não sei de quem, não sei de onde, na Argentina, aqui na Colômbia, não sei o quê e ver um grupo de pessoas que estava aprendendo português e ajudou tal recomendou um montão de coisa blá blá blá Nossa, é isso é essa é a ideia entendeu que você use o idioma para conhecer outras pessoas se divertir entendeu aprender idioma Eu sempre falo que para você aprender alguma coisa a melhor forma de você aprender alguma coisa é com um sorriso na cara com uma boa atitude então, quando você conhece outras pessoas que falam o idioma que você está aprendendo, maravilha! E quando os brasileiros conhecem estrangeiros que estão aprendendo português, se surpreendem, porque pensam, caramba, tem gente aprendendo português, que bacana! E essa é a ideia, entendeu? Então você vai lá e faz sua parte, você fala, fala. Tudo que você aprendeu nos vídeos, você coloca em prática, entendeu? É isso, praticar. Agora, o último ponto aqui, o terceiro, ok? Um... Felipe, como é que eu posso melhorar o meu sotaque? Como é que eu posso falar como brasileiro? Como é que eu posso soar como brasileiro? Eu não tenho, eu falo portunhol, parece que estou falando espanhol, não sei o que e tal. Galera, para vocês perderem o sotaque de vocês, eu já escutei aqueles pais que dizem, ah, perdi aula, muito paisa aqui em Brasília, não sei o que, isso foi muito paisa. Mas, mas por quê? Porque geralmente as pessoas estão conversando com amigos que falam espanhol todos os dias. Então é muito difícil você deixar de falar como espanhol se você fala espanhol todos os dias. O objetivo o objetivo é que você chegue a tal ponto que você fala mais português em um dia completo do que espanhol, do que o seu idioma nativo. Então você fala mais português, você escuta mais português, você tem mais contato com o idioma em geral durante o dia, do que qualquer outro idioma que você, o seu idioma nativo ou outro idioma que você está aprendendo. Se você fizer isso por um mês, se você colocar assim na sua cabeça, eu vou fazer isso durante um mês. Português, 80% do dia, 90% do dia, português, nada mais. Você fala para os seus amigos lá do seu país, cara, eu estou num processo de imersão aqui de português, eu não estou falando muito espanhol. Então se você fizer isso, e não somente isso, mas se você prestar atenção, se você se der o trabalho de prestar atenção nos sons das palavras, de copiar as palavras, a pronúncia das palavras, você vai se dar conta que você vai começar a mudar o seu sotaque. E quando você voltar a falar espanhol o seu idioma nativo, você vai voltar a falar seu idioma nativo diferente. Você não vai falar como você estava falando antes. Porque isso acontece comigo no Brasil. Quando eu volto o Brasil, eu começo a falar e o pessoal, ah, você tá falando um pouco assim, diferente, parece estrangeiro, não sei o quê e tal. Mas não é que eu falo portunhol, entendeu? Mas é a maneira que eu falo. Já mudou muito, porque já faz sete anos que eu não moro na, na, no Nordeste do Brasil. Então durante esse tempo, eu não converso com as pessoas de lá, eu falo espanhol toda hora, falo em inglês também. Em inglês é, é, é o que se você não praticar, qualquer idioma que você não pratica, você esquece, você fica... Enferrujado, ok? É isso que acontece, você fica enferrujado. Então a ideia é que você sempre esteja ouvindo e falando sempre. Okay? É muito simples, usa a regra assim, 90 barra 10, ok? 90% do dia, você tem que ter escutado mais português, tem que ter falado mais português do que espanhol. E não somente escutado, mas prestar atenção em todos os detalhes que você escuta do idioma. Você imita, nada mais, os sonhos. Entendeu? Os sons. Ai meu Deus, não sei o quê, como, como fala no Brasil. Ai meu Deus, Ai, que é isso, hein? que é isso, hein? Você vai escutar vários sotaques diferentes. E lembre de uma coisa, pessoal. O sotaque você muda na hora que você quiser, ok? Você muda na hora que você quiser o sotaque. Você, no, no começo, o pessoal se preocupa com isso. E se você vê os meus vídeos na internet, você já viu alguns comentários que eu faço sobre sobre sotaque, sobre o desespero de aprender o sotaque em português. E eu falo, quando você vai construir uma casa, eu tenho certeza que a primeira coisa que você pensa não é na tinta que você vai usar, não é na cor da casa que você vai... Você pensa primeiro que, no terreno, onde, vou, onde é que eu vou construir a casa? Qual é a base que eu vou utilizar para essa casa? Depois que você constrói, você faz uma estrutura, você começa a pintar a casa. Isso seria o sotaque, ok? E por que eu falo isso? Porque o sotaque você muda na hora que você quiser. Eu gosto de sotaque carioca. Xa, xa, xa, que beleza, beleza. Então aprenda primeiro a estrutura do idioma, não se preocupe com o sotaque, e mais adiante você vai lá e pá, começa a imitar o sotaque carioca, que é o sotaque que você gosta. Ah, mas depois eu vou para o sul do Brasil, o pessoal fala, fala diferente. Ok, então você, dois meses, três meses. Você vai começar a falar como as pessoas falam neste local, ok? A mesma coisa acontece comigo quando estou em outros países, como na. Quando eu estou na, na Argentina, quando eu estava na Argentina agora pela última vez, na última vez que eu estava na Argentina, eu já eu passei um mês mais ou menos. Quase um mês, eu acho. E eu já estava começando a falar: Bister, Bister, Bister, Bister. Eu, eu não falo Bister, Bister, Bister. Biste. Ou seja, aqui na Colômbia não, não falam isso. Biste, não fala isso, entendeu? Mas aí com pouco tempo, na Argentina, eu escuto, eu começo a copiar as pessoas, como é que elas falam, entendeu? Quando você gosta de aprender o idioma, você começa a fazer isso porque é interessante. E sempre que você usa expressões que são muito locais, expressões muito assim do país, nossa, é, é, é, as pessoas riem, as pessoas tipo, ah, como é que você aprendeu isso, é muito engraçado, muito engraçado quando você se dá o trabalho de aprender mais do que o normal, entendeu? Mais do que o básico. Você pode, você pode falar com as pessoas de maneira formal, beleza? Mas se você falar de uma maneira informal, você vai se conectar mais com as pessoas, entendeu? Então, é isso aí. Espero que tenha ficado claro aí. Eu não li nada, nada que vocês falaram aí agora, porque senão fico distraído. Mas ok, beleza. Ok, vamos fazer uma coisa diferente aqui agora, ok? Eu vou abrir um espaço aí para vocês perguntarem, fazer algumas perguntas que vocês tenham aí, não só em português, não só perguntas curiosidade sobre o que eu faço na internet, sobre as aulas, o que vocês quiserem perguntar assim, de algo pessoal, eu respondo para vocês aqui, mas cuidado com as perguntas, ok? Também não tão pessoal não, porque senão eu vou ficar sem jeito aqui para responder. Mas só falando aqui para vocês, Galera da Costa Rica, eu estarei na Costa Rica dia 9 de outubro, ok? E 9 de outubro também é o meu aniversário. Eu estarei completando 31 anos. Essa é outra pergunta que eu vejo o pessoal fazendo aí na internet. Quantos anos você tem? Você tem quantos anos? Você tem quantos anos? 30 anos. Agora vou completar 31 daqui a 9 de outubro. E eu espero estar com vocês aí da, da Costa Rica, beleza? Mande uma mensagem para mim no WhatsApp ou no Instagram também. E para a gente combinar aí uma saída, beleza? Agora, perguntas, perguntas. Eu estou lendo aqui, o que, é que vocês estão falando aí? Tempo para vocês agora, ok? Fala aí, perguntas que vocês tiverem. Deixa eu ver aqui, fazer um... Natália, você vai fazer encontros em Medellín? Sim, eu vou fazer encontros em Medellín muito em breve. Tudo indica que agora, no dia 22 de setembro, eu estarei a fazer um... Eu estarei fazendo um evento aqui em Medellín, ok? Com várias pessoas que estão aprendendo português. E a ideia é que todo mundo se conheça, que a gente possa criar essa comunidade para as pessoas que estão aprendendo português. Porque aprender idiomas é muito bom e é uma grande oportunidade de você conhecer outras pessoas, ok? Beleza. Quanto tempo? Quanto tempo normalmente é uma aula sua? Pergunta aí, Rua Márcio, não sei quem. King. As aulas que eu dou de português. Uh, duas horas, ok? Duas horas para mim é o suficiente, porque três horas é, é muito, é muito tempo e uma hora é pouco. Entendeu? Então duas horas para mim parece o ideal, beleza? Uh, onde procuro pessoas para falar em português? Eu fiz uma publicação no blog com várias páginas para você encontrar pessoas, ok? Como você, como você faz? É, vai, vai. Juan. Juancho, como você faz para dedicar tempo para as redes sociais? Sempre é você ou manda alguém para isso? Ok, tem muita gente que não sabe. Mas tudo isso que eu faço na internet, eu faço por minha conta, entendeu? Sou eu que faço isso. Não tem ninguém trabalhando comigo. É somente Felipe Brazuca. A página, os e-mails que vocês recebem, os vídeos, as gravações, as edições, uh, no WhatsApp que eu falo com vocês, no Facebook, Instagram, tudo isso eu falo com vocês. Eu sou eu diretamente com vocês. Tem muita gente que não acredita quando fala comigo no WhatsApp, fala, caramba, é você mesmo que tá falando comigo, não sei o quê. Aí eu tenho que mandar um áudio, né? Tem que falar, o senhor é Felipe, tá aqui, não sei o quê. Tá. Às vezes não dá para responder todo mundo, é claro. Pô. Imagina, já tem mais de 2.600 pessoas que têm o meu número do WhatsApp, então as pessoas mandam mensagens, tal, então não, nem sempre dá para responder todo mundo, né? Então... Ok, essa é verdade que eu não posso dizer buceta em Brasil. <risos> Porque buceta no Brasil é vagina, ok? Na, na Colômbia aqui, la buceta, la buceta, é, é, é um bus. Mas no Brasil, cuidado com essa palavra, ok? Mas uh, eu gostaria que você me diga alguns artistas que estejam de moda em música. Não sei te dizer. Eu não estou acompanhando quem está aí nas, nos tops do Brasil, ok? Nesse momento, mas entre em uma página que se chama letras.muis.br e você vai ver o que está aí tipo no ranking okay? o top 10. que okay. atualmente estou morando em Mar... na Maringá. em Maringá ok Paraná beleza beleza Emerson beleza cara bom aí saber que você está no Brasil que você pode colocar em prática tudo o que você está aprendendo aí nos vídeos aproveite a oportunidade ok que você está no Brasil para fazer isso o que ganhamos adquirir no Self -Brice? Na verdade, na verdade, na verdade é que você ganha um papel, um certificado falando que você é, fala o idioma, ok? Então, geralmente, as universidades é, pedem esse certificado e para você fazer uma validação do seu, da, da sua graduação, se você está graduado em alguma coisa e tal, para você fazer o... como é que é? Revalidação, você precisa do Self-Bride, ok? Mas se você quer fazer o self somente para saber o seu nível de português, ok, faça, ok? Faça o self beleza mas para mim o que vale são os fatos se você fala em português se você se comunica se você escreve bem beleza entendeu então às vezes tem gente que passa no CELPEBRAS mas não fala tanto o idioma mas passaram na prova né quantas pessoas já se graduaram e tipo não sabe de nada termina a universidade eu sou graduado não sei que olha o meu certificado ok e você fez o que com isso entendeu porque tem muita gente que não tem certificado CELPEBRAS e está falando em público em português Tá fazendo palestras, tá sendo guia turístico. Ele não, não tem o certificado self -brace. Aí você pega outras pessoas que têm certificado self que não tá fazendo isso. Então, tudo muito relativo, ok? Ok, o melhor dos tops do Brasil é Spotify. Ok, beleza. Qual é o seu idioma nativo? Português, eu sou do Brasil. Deixa eu ver aqui. Ok, ok. <risos> boludo, é o primeiro que se te pega na Argentina, sei, é verdade. Dale, boludo, amarrou. <risos> Quando regressas ou vienes a México? Não sei, eu tenho eu tenho vontade de fazer outra viagem. Agora que eu tô aqui na, na Colômbia, morando aqui na Colômbia, eu tô com os planos aí de estar tá fazendo outras viagens mais curtas, mas já aqui estabelecido mais aqui na Colômbia, beleza? E, Danilo, em Bogotá não? Sim. Danilo, fale comigo pelo WhatsApp, no Instagram e eu estarei fazendo eventos também em Bogotá, ok? Não sempre, porque eu estou morando em Medellín agora, mas agora no final do mês eu estarei em Bogotá, no dia 27 ou 28, porque o meu voo para Costa Rica sai de Bogotá, no dia 3. Então eu estarei por lá, por aí, né, em Bogotá, alguns dias, ok? Então a gente poderia se reunir aí e tal com o pessoal para praticar um pouco de português. Mais perguntas? Quando vai voltar para São Paulo? Não sei. Quando vai para o Brasil? Não sei. Entendeu? Para mim é muito difícil fazer uma conversa. Você tem muito medo de errar em público. Ok? Vergonha de falar em público, de errar. Não tenha vergonha, Beck. Beck Garcia. Não tem por que você ter vergonha de falar em público, ok? Para mim, eu acho que a vergonha é você estar tá aprendendo o idioma e você ter vergonha de falar o idioma. Isso para mim é uma vergonha. É tipo, caramba, você está aprendendo o idioma você não quer falar o idioma. Nossa, o que, que, que, que, que, que é isso? O que está acontecendo? Entendeu? Então, quando eu vejo alguém que está aprendendo e, e tem medo de falar, eu olho assim e falo, caramba, que pena, que pena. É uma, é uma, é uma pena que essa pessoa não está aproveitando a oportunidade para falar. Então, não tenha vergonha de falar, ok? Os, olha, aprenda uma coisa, os brasileiros vão estar tá te escutando com o intuito de te entender, não é de te avaliar, ninguém vai estar tá te avaliando, ok? O pessoal nem percebe os erros que você comete, e quando percebe os erros que você comete, releva, entendeu? É tipo, ok, cometeu erro, não importa. Felipe, muito obrigado, você me ensinou muito, de nada, cara. Por que Colômbia uhum. <risos> e no outro país de Latinoamérica? Bom, eu fiz um vídeo sobre isso já ou não? Não, eu escrevi sobre isso aqui no Instagram. Eu estou morando aqui na Colômbia porque eu gosto muito das pessoas aqui. Muita coisa aconteceu aqui na Colômbia, uh, dando aula de português. Tudo que eu estou fazendo agora na internet, Vivendo disso, de aulas de português virtuais, dos vídeos que eu coloco na internet, na minha plataforma, no meu curso de português que é pago, tudo isso começou aqui na Colômbia, entendeu? E eu lembro, nossa, é uma história bem longa, e eu acho que merecia mereci, assim, fazer um, alguns vídeos sobre isso, sobre tipo essa, essa jornada que eu ainda estou no processo das aulas de português, porque tudo começou de uma maneira bem inesperada e as coisas foram acontecendo, acontecendo, acontecendo, mas eu garanto para vocês que algo que nunca faltou foi a, a vontade de ajudar e sempre o desejo ali de melhorar sempre, melhorar. sempre melhorar, sempre melhorar, sempre melhorar. E não importa se vocês falam pra mim, ah, tá muito bom os vídeos, não sei o quê, não preciso mudar nada. Pra mim, eu preciso melhorar, eu preciso estar tá aumentando o nível entendeu, da coisa, porque é uma competição comigo mesmo, entendeu? E isso é bacana, porque você começa aumentar a qualidade dos conteúdos que estão na internet e outros professores também podem se motivar com isso e, caramba, a gente tem que trabalhar bem, cara não pode fazer de qualquer forma. A gente tem que fazer um conteúdo bacana para que as pessoas aprendam. Então todo mundo sai ganhando, entendeu? A ideia é essa. Mas aqui na Colômbia, aconteceu muitas coisas aqui na Colômbia e é o país que eu mais passei tempo, ok? Três anos e meio eu morando na Colômbia agora voltei já faz, tipo, dois meses. E eu pretendo ficar aqui mais tempo, entendeu? Essa é a ideia, passar aqui mais tempo e o pessoal fala, Felipe, mas por que não Brasil? Você não gosta do Brasil, não sei o quê e tal? Eu digo, Cara, eu já morei no Brasil 23 anos, ok? Já morei 23 anos em um mesmo país. Então, para mim, já deu, já, beleza? 23 anos, já vi o que tinha que ver, vou para outro lugar, entendeu? Então, basicamente, é isso. Tem muita coisa, tem muita coisa que aconteceu aqui na, na Colômbia, por isso que eu falo para vocês. Eu acho que seria melhor fazer uns... Uns vídeos assim, mais específicos falando sobre várias etapas que, que. várias coisas que aconteceram aqui na Colômbia, né? Eu fico rindo. Quando eu começo a lembrar de tudo, eu. nossa, cara, eu lembro quando eu fazia isso. Quando eu consegui meus primeiros estudantes. Quando eu estava na rua entregando panfleto na rua. Toma aqui, aula de português. Não sei o quê. <risos> Nas universidades. Ai, Brasil, não, cara. Ok, vamos ver aqui. Outras perguntas? Tchau, quando você vai viajar ao Uruguai? Quando você vai viajar ao Uruguai, não sei, não tenho planos ainda, ok? Mais perguntas. Felipe, você dá um certificado que a gente está estudando com você? Não, não dou nenhum certificado, ok? Por que eu não dou certificado? Porque o meu certificado não vale nada, ok? O que vale no Brasil é o self -brice. E não importa se vocês conseguiram acesso ah, o certificado da Universidade da Argentina, não importa. Se não é o self o governo não reconhece, entendeu? Então eu posso escrever um certificado para você, ok, certificado, aprendendo comigo tanto tempo, não sei o quê, mas isso não importa, galera. Então Eu não sei porque as pessoas têm isso na cabeça de certificado, certificado, certificado. O que vale são os fatos. Se você aprendeu, aprendeu, ponto. Não precisa ser certificado. Porque quando você chegar na entrevista de trabalho, meu amigo, você pode ter 10 certificados, mas se você, Apresentar algo que não coincide com o seu certificado, pode ter certeza que você não vai ser contratado pelo seu certificado. Porque quem está te contratando está buscando, está procurando os fatos. Você fala português? Fala, tem certificado, esse é o Ok, beleza, então fala sobre tal coisa aí. Eu não, mas eu tenho certificado. Eu... Tchau, tchau. Palha, como dizem aqui na Colômbia, ok? Beleza, mais perguntas? Ah, já aqui para terminar, ok? Já vou aqui quase 10 horas. Ah, deixa eu ver aqui se eu vejo mais. Fixar o idioma do post, uma das melhores dicas que eu aprendi. ah Raíssa, aqui, uma das melhores dicas que eu aprendi contigo para fixar outro idioma foi os post-its. Post-its, né? de colocar post-its em todos os lugares da casa, né? do banheiro, escrever palavras. E, pessoal, nunca fazer tradução, ok? Não façam tradução. Não façam tradução. Não façam tradução. Quando eu vejo o pessoal fazendo tradução, eu... O que, que, que é isso? Você estão fazendo o quê? Não façam tradução, a menos que vocês estejam aprendendo português para ser tradutor. Se você quer ser um tradutor, beleza. Faça a tradução. Mas eu acredito que a grande maioria de vocês estão aprendendo português para falar em português, ok? E lembre de uma coisa. Sobre a ordem de aprendizagem, ok? Olha só, primeiro entender, depois falar, depois ler e por último escrever. Esses dois primeiros são os mais importantes, entendeu? Os mais importantes, entender e falar, entender e falar, entender e falar. Depois você começa a colocar mais, a, a se fixar mais em outras coisas, ok? Mas isso que você tem que fazer, entender, falar, entender, falar, depois o resto, beleza? Porque ninguém chega para você e pergunta, e aí, cara, você escreve em português? Hã? E aí, cara, você sabe ler em português? Não. As pessoas te perguntam o quê? Você fala português? Isso é o que as pessoas perguntam. Você fala português? Fala. Okay? E eu sempre pergunto, se você tivesse ah, as duas opções, tipo, eu posso chegar no país ah, sabendo entender e falar, Okay? Eu, sei, eu sei entender, eu consigo entender, eu consigo falar, mas eu não sei escrever e eu não sei ler bem, ok? E a outra opção seria, eu sei escrever bem, eu sei ler bem, mas eu não sei falar e eu não entendo bem. Então, qual das duas opções vocês escolheriam? Entendeu? Quem, quem, so, quem sobreviveria mais no, no, no país, entendeu? Ok, vamos ver aqui mais perguntas. Há muita diferença entre o português brasileiro e o de Portugal. Eu não sei porque as pessoas perguntam tanto sobre o português do Brasil e português de Portugal. Se o português que o pessoal mais que mais escuta o português do Brasil. Toda hora é português do Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil. Todo mundo que eu conheço fala e gosta mais do português do Brasil porque vocaliza melhor, não sei, tipo, tem um som mais bonito assim para falar o idioma. Não, não, dizendo que o português de Portugal é feio, entendeu? Não é isso, mas eles cortam muito as palavras, entendeu? Tem português variado em vários lugares. Tem mais de sete países aí que falam português. Então, cada lugar com as suas diferenças, diferenças. Ele plan, ele planeia moto? É verdade? Para Então, eu publiquei por aí que eu queria fazer uma viagem. Eu quero fazer uma viagem, na verdade. É verdade, ok? Eu quero fazer uma viagem em moto, porque eu nunca fiz isso. Desde, a, desde aqui da Colômbia até a Argentina. Eu não sei para quando, começo do próximo ano, não sei, há um período do próximo ano, eu quero fazer algumas coisas, estou com alguns planos aí, vamos ver como é que vão as coisas para depois fazer essa viagem. Mas seria muito bacana, não seria bacana, será muito bacana essa viagem. Então você sempre Quando você quer uma coisa, você tem que projetar aquilo, você tem que se ver fazendo aquela coisa já. Quando eu fiz a minha viagem pela América Latina, eu estava na Tailândia, quando eu tive a ideia. Eu acho que eu vou eu vou viajar pela América Latina conhecendo os seguidores do canal, fazendo a apresentação, tal, essas coisas. Eu acho que seria bacana, seria bacana. Seria bacana para mim, seria bacana para eles, seria uma experiência bem interessante. E durante o tempo que eu estava na Ásia, que eu estava na Europa, na Ásia, quando eu não estava na Ásia mesmo, né? que eu comecei com essa... Será que foi na Europa ou foi na Ásia que eu comecei com isso? Mas foi depois que eu fui embora da Colômbia. Eu fiquei pensando, eu quero voltar aqui e fazer uma viagem conhecendo todo mundo. E eu fiz isso. E foi uma maravilha. Tudo, desculpa, tudo que eu projetei assim na cabeça, assim, tudo que eu projetei, pum, aconteceu. Entendeu? Porque não é somente você projetar, é você ter atitude, é você fazer alguma coisa para você alcançar o seu objetivo. Né? Tem o pessoal que fala, ah, a lei da atração, você pensa e acontece. É okay, Vai nessa, mano. Vai nessa. Vai pensando aí que vai acontecendo, ok? Pensar sem ação não vale nada, ok? Porque isso não acontece dessa forma. Você tem que trabalhar muito, tem que produzir, não é trabalhar, tem que produzir, produzir muito, tem que trabalhar muito e fazer muita coisa para que as coisas aconteçam. E claro, eu vou compartilhar algo aqui, pessoal, com vocês, ok? Não espere que as pessoas vão te apoiar, ok? Ninguém tem obrigação de te apoiar nos teus planos. Ah, eu tenho um plano de fazer tal coisa, mas ninguém está me apoiando, não importa. Não importa, okay? porque ninguém tem obrigação de te apoiar e fazer nada nessa vida. Cada pessoa tem seus sonhos, tem seus objetivos, tem suas coisas para fazer. Então você que tem que se automotivar, entendeu? Isso tem que ser algo seu, é o próprio, é uma motivação própria, entendeu? Não importa se ninguém, se não tem ninguém com você, mas você tá ali, cara, vou fazer isso, vou fazer isso, tal, porque é algo que é para você, entendeu? E se você puder fazer algo que vai beneficiar outras pessoas também, cara, maravilha, maravilha. Às vezes eu comento com o pessoal, ah, eu tô fazendo isso na página e agora eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer não sei o que, o pessoal, ah, é bacana, é, é bacana, né? Aí eu penso, cara, eu não vejo tanta animação, né? eu não vejo tanta, nossa coro, que moça, não sei o quê. Mas eu entendo que cada pessoa tem seus objetivos, tem suas coisas para fazer. E eu sou o único responsável por me motivar, entendeu? Porque a minha motivação, se eu, se eu fizer um bom trabalho, me motivando, eu vou chegar, eu vou alcançar várias pessoas e várias pessoas vão ser beneficiadas através dessa motivação que eu tenho. Tudo isso que eu faço na internet aqui, para vocês, os vídeos, tudo, tudo, nossa, é muito trabalho, é muito trabalho, é muita coisa. É muita coisa! Eu, falo, eu, eu aprendi algo, tipo... Faça algo tão bem feito que quando alguém pensar em fazer a mesma coisa, vai dar preguiça. É assim que você se distancia das pessoas, entendeu? Porque a preguiça é inevitável. Tem muita gente que tem preguiça. Muita gente que tem preguiça de fazer as coisas. Isso é o mais comum. E leve em consideração uma coisa, ok? A tendência das coisas é parar, entendeu? Você começa a fazer algo e a tendência é você Parar. Então você, quando você tá caminhando, somente você caminhar, você tá fazendo esforço para continuar em movimento, entendeu? Se você se esquecer de fazer esforço, qual é a tendência? Para. Entendeu? Então quando você tá fazendo dieta, quando você tá fazendo exercício, quando você tá é, com ideia de, ideia de negócio na internet, eu quero fazer algo digital, eu quero criar minha marca pessoal, eu quero ser independente, eu quero dizer... Cara, é muito trabalho. É muito trabalho. Eu sempre falo, se você quer chegar onde poucos chegam, faça o que poucos fazem, entendeu? Não é todo mundo que está disposto a fazer isso, entendeu? A se dedicar, a estar tá focado, a saber o que quer, entendeu? Para todos os dias se alimentar disso, do que você quer, para você atingir o seu objetivo, beleza? Ok, saí aqui do tema aqui, comecei a falar. Eu falo demais, né? é impressionante. Ok. Como posso melhorar a minha pronunciação? Como posso melhorar, melhorar a minha pronúncia, ok? Para você melhorar a sua pronúncia, você tem que ouvir várias vezes e você tem que repetir em voz alta, ok? E você também pode pegar frases, pegar uma frase e você começar a, fa a, a falar duas palavras, ok? Você começa a conectar essas duas palavras. E sempre que você ouvir um sotaque diferente, você começa a imitar esse sotaque, ok? A pronúncia... Porque tem duas coisas, pessoal. Primeiro você... a pronúncia... Desculpa, primeiro... Primeiro a pronúncia da palavra, ok? Normal, ok. Uma coisa que você fale... É, uh... Deixa eu ver aqui uma pronúncia errada aqui. Não <risos> tô Agora eu tava com o Cláudia da, da Argentina conversando com ela e ela, ela fez uma pronúncia errada e eu corrigi, mas eu esqueci qual é. Mas uma coisa que você faça a pronúncia errada e que você não entende... É... A pronúncia, a da palavra. E outra coisa é você queria aprender o sotaque. É diferente, ok? Todavia você na Argentina? Não, eu estou na Colômbia, em Medellín, ok? Deixa eu ver mais perguntas aqui rapidão. Quando eu posso utilizar, fechar e quando... encerrar. Nossa, isso aí já é coisa de português, coisa da aula já. Tem umas... Galera, vocês fazem umas perguntas que nenhum brasileiro faria. Tem umas coisas que você começa a dizer, nossa, não sei, tipo, dá para usar como sinônimo, mas nem sempre. Sempre vai ter uma exceção, entendeu? Mas encerrar você pode falar para terminar, ok? Ah, não, não, não, mas eu vi aqui, tipo, encerrar e fechar é diferente, ok? Fechar é fechar, isso aqui, fechar. Encerrar é terminar alguma coisa. Okay? Terminou, foi encerrado, as inscrições foram encerradas, beleza? Ok, mais, mais, mais perguntas, vamos lá, pessoal. Vou fechar aqui 40 minutos, última pergunta aqui. Ok, você aprendeu espanhol só viajando ou tomou aulas com professores? A pergunta de Ivana, no Instagram. Ok, o meu espanhol, o espanhol que eu falo com vocês é espanhol, Eu aprendi quando eu estava mochilando pela América Latina, ok? Passei um ano viajando, morei na Argentina, não aprendi quase nada de espanhol, comecei a aprender espanhol quando eu estava em Ushuaia, na Argentina, que aí ninguém falava, poucas pessoas falavam inglês, e aí eu tive que falar espanhol, mas eu comecei a aprender espanhol de verdade no Chile, ok? Quando eu cheguei no Chile, eu estava aprendendo, eu comecei a aprender espanhol mais... É... Mais assim, mais a fundo, digamos, né? Eu lembro que eu aprendi, tipo, nomás, nomás. Eu tava na casa de pessoal lá e tava servindo, né? Aí sabe aqui, eu Aí nomás, pô, aí nomás, pô. Aí nomás, pô. Que, que, que, que? Aí nomas aí nomas já está, já. Aí nomás, aí nomás, já nomás, já nomás. Aprendendo as coisas aqui. Okay? Beleza. Tá, tá, tá, tá, tá. RH em letras de músicas, nunca vi, não entendi. Ah, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Qual é a outra pergunta de vocês aqui? ah Quando é a sua próxima viagem? Ok, a minha próxima viagem será para Costa Rica, ok? Eu estarei na Costa Rica durante duas semanas. Eu passei duas semanas na Costa Rica, gostei muito da galera, impressionante, muito bacana. E agora eu vou voltar por lá. Eu falei que eu ia voltar e eu estou voltando. Muito em breve, por aí, em três semanas. Em três semanas eu estarei na Costa Rica. E eu espero vê-los por lá. Todo mundo aí da Costa Rica, os ticos e ticas. Eu quero, agora eu quero conhecer o país, ok? Porque na, da última vez que eu fui, eu fui para conhecer para conhecer o pessoal, para conhecer muitas pessoas que estão aprendendo português comigo. Uh, conferências, apresentações, foram 11 apresentações em 14 dias. Foi uma loucura, mas foi muito bom. Eu gostei muito da experiência. Eu adoro o seu sotaque, você sabia disso? Não, não sabia. Valeu, valeu, obrigado. Gostou do jeitinho argentino? Qual o jeitinho argentino? Ok, ok, ok. Pessoal, última aqui, ok? Deixa eu ver aqui. Última pergunta, finalizando. Qual o dicionário que você recomenda? Olha só, pessoal. Eu uso o dicionário dicio.com.br, ok? É um dicionário bem bacana e tem o dicionário formal e informal. Tem sinônimos e antônimos também, que ajuda muito isso. Você associar palavras com antônimos, sinônimos e antônimos. Ok, Sinônimos e antônimos, beleza? Volto para o Brasil? Não, não volto. Curitiba é muito bacana. Ok, beleza, pessoal. Aí não mais, aí não mais. Eu acho muito engraçado estar em contato com vocês. Vocês não sabem como eu me motivo quando estou em contato direto com vocês. Quando eu vejo que tem tanta gente aprendendo português e eu recebo tantas mensagens de vocês, tantos comentários de nossa, eu tinha desistido de aprender português, eu tô aprendendo português agora outra vez, uh, eu tô aqui no Brasil, segui suas dicas, não sei o que e tal. Eu, eu, eu, eu fico pensando, nossa, o impacto que você tem do seu trabalho na internet é, é, uma, é algo assim, tipo, inimaginável, cara. é algo que não tem, não tem limite, sabe? Você vê pessoas de vários países que entram em contato com você, eu, cara, nossa! Gente que estava com problema de depressão até começou a ver os vídeos, se animaram, começaram a aprender o idioma, começaram a se distrair com outras coisas e, e a vida melhorou e eu, caramba... Muito bom, muito bom. É muito bom você fazer o que você gosta e ainda assim poder ajudar tantas pessoas. né? Ok, agora sim, agora a última pergunta. Você é de qual cidade do Brasil? Eu sou de Capina Grande, ok? Paraíba. Já faz tempo que eu que eu saí de lá já faz sete anos, mas eu sou da Paraíba, ok? Ah, não sei se vocês viram o vídeo que eu gravei com minha irmã, ela tá por aí, deixando os comentários aí no Instagram. <risos> é, ela, a gente gravou um vídeo falando sobre expressões do Brasil, expressões do Nordeste. E o pessoal deixou muitos comentários, deixaram, deixaram muitos comentários, né? tipo, ah, ela fala muito diferente de você, não sei o quê. Aí eu falei, ah, ela fala muito com as amigas dela, ela fala com os pais todos os dias. Sempre está em contato ali com pessoas do Brasil, falando em português toda hora, então, ela mantém o sotaque dela, né? Se bem que a hora... A hora, né? Se bem que agora... estamos juntos, né? Se bem que agora vai... Como ela está falando muito em inglês, na Austrália, começa a misturar um pouco ali das, das palavras, né? Tipo, eu tenho que salvar dinheiro, não sei o que, I have to save money. Eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho que juntar dinheiro, tem que economizar dinheiro. né? Salvar dinheiro, ninguém salva dinheiro. Né? Salvar dinheiro, dinheiro tá em perigo. Beleza? Eu tô morando em Campina Grande? Sério? Liliana? Nossa, foi fazer o que por aí em Campina Grande? Meu Deus! Tá misturando já sotaque já. Né? Eita, qual é o seu candidato preferido nas eleições de Brasil? Não me faça responder essa pergunta. Não me faça responder essa pergunta. Ah, bacana, né? Colombiano morando em Campina Grande. Beleza, beleza. Interessante. Eu não sei, você, como é que você chegou aí em Campina Grande, né? Porque é interior da Paraíba já. A maioria das pessoas vão para São Paulo, Rio, Sul. Então, então pessoal, eu ficarei mais tempo aqui com vocês, mas eu vou em 45 minutos. Eu falei que ia responder a última pergunta aqui, não sei o quê. E eu continuei por aqui. Gladys, temos que comemorar teus 39, 40... É Caramba, Gladys. Espera aí. 31. Eu tenho cabelo branco, olha só. Eu sou grisalho, né? Mas eu tenho 31 anos, rapaz. Eu coloco o bonézinho assim para trás, assim, ó. aí parece um moleque. Fico mais jovem. MacAle, é o um mágico aí, ó. vai voltar quando para Costa Rica? Agora é dia 9, cara. Dia 9 de outubro eu estarei por aí, a gente vai estar tá fazendo evento de português. Espero que vocês possam comparecer, que a gente possa se encontrar outra vez e vai ser bem interessante. Beleza? Então, galera, galera, galera, galera, galera abração para vocês. Amanhã eu vou gravar uns vídeos eu não estou publicando tantos vídeos no YouTube, mas não pensem que eu estou parado, quem okay? Sem fazer nada. Eu tô trabalhando, eu estou fazendo minhas coisas aqui, não sei o quê, para quando eu voltar, eu voltar com tudo, beleza? Então não pensa, ah, ele deixou de publicar vídeo, não está publicando, não sei o quê, não tá fazendo nada, o que aconteceu? Eu estou trabalhando, estou produzindo, ok? Mas tem muita coisa, tem muita coisa para fazer. Mas todos os dias eu tô com ideias novas aí pra, pra trazer para vocês, ok? A ideia é sempre trazer vídeos para que vocês possam se impressionar, sim, com a quantidade de conteúdo que vocês vão aprender em cada vídeo. Já falei pra vocês, todos os vídeos que eu gravo, eu, eu gravo esses vídeos com a intenção que vocês aprendam alguma coisa. Vocês têm que aprender alguma coisa. Ou seja, eu não quero que as pessoas terminem um vídeo de Felipe açúcar e não aprender nada. Não, eu já sabia de tudo. Eu não aprendi nada. Não, não, não, não, não, não, não. É muito difícil que isso aconteça, porque sempre antes de gravar esses vídeos, eu como eu sou espanhol, e vocês mandam dúvidas para mim toda hora, eu não sei falar isso, eu não sei falar aquilo, eu me confundo com isso, eu me confundo daquilo, blá blá blá. Aí eu vou lá e pá, monto material, gravo, edito, publico, fiz publicação no blog, material para baixar também. PDF, áudio, nossa, é muita coisa. É muita coisa, beleza? Então, Ok, a última aqui, eu gostei dessa pergunta. O que é que te motiva a ensinar idiomas? O que é que te motiva a ensinar idiomas? Eu acho que quando, eu acho que quando eu, aprendi, quando eu aprendi inglês, o professor que eu aprendi se chama A.J. Holt, eu recomendo, eu altamente recomendo. Está no YouTube também, ele tem um curso de português. De, de inglês, desculpa. E. A minha vida mudou completamente depois que eu aprendi inglês com esse cara. Mas por que mudou? Por, por conta do material que ele usava nas aulas de inglês. Porque ele contava a experiência da vida dele e nesse texto que ele tinha, nesse PDF, ele, colocava, ele sublinhava as palavras, colocava em negrito as palavras que eram mais diferentes, né? expressões tal. E eu escutava várias vezes, várias vezes, várias vezes. De fato, eu fiz um retiro de meditação que se chama Vipassana, que tem no mundo todo, ok? É um retiro de 10 dias e você passa dez dias meditando, você não pode olhar para as pessoas, tipo, olho a olho, todo mundo olha, é tipo, você tem que se isolar, né? Comida vegetariana durante 10 dias, você se acorda às quatro e meia da manhã, medita, depois você é, toma café da manhã, depois medita outra vez, isso é o dia todo. São 10 horas de meditação, de meditação durante o dia. E você vai dormir tipo às 9h30 da noite. E depois que eu fiz isso, muita coisa mudou na minha vida. E eu descobri esse vipassana né, através do inglês. Tipo, aprendendo inglês, eu fiquei sabendo sobre esse esse retiro de meditação. Então, caramba, eu fiz. Aí depois empreendedorismo também. Eu comecei a, a, a ler mais sobre isso. Então, em outras palavras, minha vida mudou muito através do inglês e eu vejo que se isso foi tão benéfico para mim, se eu pude aproveitar tanto isso, mudou tanto a minha vida e as pessoas que estão ao meu redor também, que são influenciadas pela qualidade da minha vida. Então eu falei, cara, eu vou ensinar português, eu quero ensinar idiomas. Na verdade, ok, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui no final desse vídeo, só quem vai saber disso é quem ficou até agora, 50 minutos. Mas eu nunca quis dar aulas de português. Eu não queria dar aula de português. Quando eu comecei aqui na, na Colômbia, as aulas de idiomas, eu não queria dar aula de português. Eu falei, cara, eu estou aprendendo espanhol e eu não quero misturar português com espanhol. Então eu não quero dar aula de português. Eu quero dar aula de inglês, nada mais. E porque eu tinha aprendido inglês com esse cara e eu, muito motivado aprendendo inglês, eu gostava muito, ainda gosto de, de aprender inglês. Eu, sou, eu sempre estou lendo inglês virou parte do meu dia a dia, já é comum para mim. Todos os dias eu leio, escuto, estou falando inglês também. Então é comum. Então eu pensei, cara, mas por que eu não faço isso? Quando eu comecei a dar aula de português, que as, as coisas da vida, né, começou a aparecer mais aulas de português, mais aulas de português, é o okay, que, Beleza. Eu vou continuar dando aula de português. E cara, foi um sucesso, está sendo um sucesso, né? Eu gosto do que eu faço e as pessoas gostam das aulas também. Isso me motiva muito. Eu comecei a dar aula de português aqui na Colômbia, em Medellín. Eu tenho, que fazer, eu tenho que gravar uns vídeos falando sobre isso. Porque vocês não vão acreditar! Vocês não vão acreditar como tudo aconteceu tudo que aconteceu até, até esse momento de eu estar aqui falando com vocês. É uma jornada gigante de muitas é, como falhas, muitos muito desafios, né? E você vai aí tipo, batalhando, batalhando, batalhando. Quando você quer alguma coisa, quando você coloca na cabeça alguma coisa, você vai, vai, vai, vai, tenta, tenta, tenta, tenta até dar certo. Até dar certo. E aí vai lá e pum, funciona. Ok? Ok, é isso? Ah, como é isso? um cara tem, pode participar? Como é que é isso? Só eu, o áudio não está sincronizado com a imagem. Rapaz, eu acho que o meu celular está com alguma problema no Instagram. Eu não sei se é o aplicativo ou se é o celular, mas eu falo e a imagem aparece e depois aparece o áudio, tipo, é uma dá uma misturada aí, mas dá para entender o que eu tô falando, né? Então, galera, beleza, beleza. Nossa, se eu falo demais. Beleza, galera. Então, eu vou nessa, espero que vocês tenham gostado aí, que vocês tenham aprendido alguma coisa, respondi algumas perguntas de vocês, algumas curiosidades. Tienes novia? Uh, que pergunta, hein? Ah, vai ficar um mistério aí. <risos> então, tá, tá, tá, tá, deixa eu ver aqui. mais perguntas. <risos> Felipe, não tem saudades da Velha aqui na Campina? Aqui Campina? Não, não tem. <risos> Beleza, ok. É isso aí. É isso aí, galera. Um abraço para vocês. Galera, galera, galera. O okay, que professor responde a pergunta de Beck. Eu já respondi a pergunta de Beck. Já faz um tempo, já. Então, dois anúncios, ok? Galera de Medellín, Colômbia. Eu estou aqui em Medellín e eu vou começar a fazer eventos, ok? De português, vou voltar a fazer os eventos de português. Então, se você é de Medellín, entre em contato comigo para receber o convite, ok? Para a gente fazer os encontros de português aqui na cidade. E outra coisa, galera da Costa Rica, já sabe, dia 9 de outubro, eu estarei em San José, ok? Espero vê-los por lá, para que a gente possa aí conversar um montão de português, Tirar umas fotos bacanas também, dar umas risadas, comer. Essa, essa é a ideia, beleza? Então, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu. Até a próxima, galera. Valeu, tchau. Vou terminar aqui no Facebook, beleza? E no Instagram. Ok, quem está vendo esse live no, no Facebook, no grupo no Facebook, eu estou também no Instagram, ok? Procura lá, Felipe Açúcar. E quem está vendo no Instagram, eu tenho um grupo no Facebook, beleza? Já são mais de 4 mil... 300 pessoas, eu acho, aprendendo português. E o pessoal, a ideia é essa, motivação. Encontrar outras pessoas também que estejam motivadas a aprender português e vocês, vocês entre vocês, juntos, crescendo, ok? Aumentando, tá, tá, tá, tá, tá. Beleza? AJ Holt. Como se chama o cara com quem aprendeu inglês? AJ Holt, ok. Quando você vai viajar para o Panamá? Na verdade, agora que eu estou indo para Costa Rica, vou fazer uma conexão no Panamá. Mas eu acho que é tipo umas 4 horas, 3 horas, alguma coisa assim. Valeu, valeu, valeu galera. Um abração para vocês. brigadão quem ficou aí até o final. Vocês tinham muita paciência para me ouvir por tanto tempo. <risos> eu tenho que, que, que falar mais, né? O meu negócio é esse é falar, falar, falar, falar compartilhar com vocês, sempre está trazendo aí algo interessante. Eu espero que vocês tenham aproveitado e eu estarei gravando mais lives para vocês, beleza? Abração, quem não fez... Oh, caramba, eu continuo falando. Quem não fez o mini curso grátis de português, mini curso grátis de 7 dias, ok? Visite a página FilipePraçuca.com, mini curso grátis de 7 dias. Vocês vão ter durante 7 dias aula de português grátis, ok? No seu e-mail. Áudio, vídeo, é, que mais? PDF, ok? Para vocês baixarem também. Então isso vai ajudar muito para que vocês aprendam mais português, ok? Então se você não viu o mini curso grátis, <risos> agora já estou chegando no limite da minha voz. Se hum. você não viu o mini curso grátis, veja, veja o que foi que aconteceu aqui e veja, beleza? Porque vocês vão aprender muitas coisas. Beleza. Abração. Ok, deixa eu ver onde é que eu desligo aqui primeiro. Cadê, cadê, cadê o botão? aqui. Caramba, eu tava nem vendo o botão aqui pra desligar. <risos> End. End live video, tchau. Beleza? Valeu galera do, do grupo aí no Facebook. brigadão todo mundo que apareceu por aí. E até a próxima. Tchau. Epa, epa, pergunta tanto para fechar